tá bom? Tudo jóia, doutor. Boa tarde, e aí? Tudo bem. Olá, pessoal. Estamos é, aqui representando aqui o pré-candidato vereador Paulinho e Eu e minha família estamos é, juntos aí é, numa nova temporada aí. Estamos aqui é, é, representando a sua pessoa aqui. Eu e minha família, presente, estamos juntos aí nessa nova fase aí. Eu e minha família aí com... Paulinho Estradiotti. Pré-candidato a vereador aí Tamo junto aí População do bairro aí contamos estamos com, com todo mundo aí Agradeço muito o apoio aqui E fico muito agradecido e honrado com o seu apoio Você mora em São Luís há quanto tempo? Há 40 anos, precisa né 40 anos aí de bairro aí Conhece bem a necessidade do, do, da população Enfim é, todos necessitados de alguma forma aí e com certeza a sua pré-candidatura será bem valorizada assim que chegar os tempos, né? Melhor hora aí te apoiando aí pra bem da população aí do bairro aí. Muito obrigado. Tamo junto e vamos pra cima.